Opa, tá estudando para o concurso de pei e quer detonar na matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e você vai ver a melhor maneira de aprender sistema legal de medidas nesse vídeo. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber conteúdos como esse. E também abaixo o material da aula que está aqui em algum lugar que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail. Só quem está na lista VIP que tem acesso a isso. Renato, eu já tentei de tudo e não consigo aprender. Galera, se eu estivesse sofrendo por aí, sem estar tá vivenciando diariamente a transformação do método MPP na vida dos meus alunos, eu também ia ficar com esse pensamento. Mas olha só o que aconteceu com esses alunos. Vamos lá? Não sei se dá para você ver, eu acho que dá. Eu vou ler para vocês esses dois depoimentos. Desculpe a hora, mas não aguentei e preciso contar. Na PF Anos Iniciais, PF, você que está nessa aqui, são siglas de PEI, Professor de Educação Infantil, concurso que vai ter em breve, e a preparação deve ser contínua e antecipada, por isso que nós já estamos começando o nosso ciclo de PEI aqui. E PF, Professor de, de Ensino Fundamental Anos Iniciais. Fiz 41 das 50 questões, e o mais impressionante foi ter acertado 12 questões. De 15 em matemática. E tudo isso devo a você. Muito obrigado pelas aulas. Não teria chegado até aqui sem o seu trabalho incrível. Que Deus lhe dê em dobro. André Alves. André, muito obrigado aí. Foi um prazer saber que de 15 você acertou 12. Então vamos lá, ver o próximo aqui. Professor, muito obrigado. Errei só uma de matemática. Só errou uma. Você é. Uh! Desculpa a expressão, tá desculpada sem problemas. <risos> Seu curso online foi completo, ela estudou pelo curso. Seguir o protocolo das aulas e simulado. No começo pensei, caraca, tem que seguir a parte da matemática básica, que é o nivelamento, para depois ir para as aulas e simulados. É porque ela está com esse pensamento. Porque lá no curso a gente tem uma introdução onde eu falo o que você tem que fazer. E a frase apenas siga o método é verdade. Porque eu falo o que você tem que fazer, é só você seguir, tá bom? É e para aulas e simulados, mas isso fez toda a diferença porque, exatamente, ela seguiu o método e foi. Teu curso, eu indico, obrigado, né? Então é isso. Nós falamos do método MPP. Segue o método, quem segue tem o resultado. E é por isso que eu afirmo que você vai aprender, tudo bem. Então, simbora lá. Aqui estão minhas redes sociais: meu Instagram, meu Facebook. Instagram e Facebook do Marcão, e vamos começar o Sistema Legal de Medidas. Tá legal? Se você vier comigo até o final, tem certeza que você não vai se arrepender. No final tem uma surpresa, uma coisa que a gente nunca fez, aqui é o que a gente vai começar a fazer, e vai começar justamente na aula de vocês. Vocês vão gostar, tá bom? E também tenho duas surpresas para vocês, dois, e um convite também. Galera, Sistema Legal de Medidas é aquele lance de transformação. Tudo começa com essa tabela. KM, km DAM, pá. E tem uma parada para decorar. Quem inventou isso não fui eu nem o Marcão. Foi meu amigo professor Tiago Nunes. Você que é do Rio de Janeiro deve conhecê-lo. Se não, joga na internet, Tiago Nunes, Tiaguinho. Você vai se amarrar. Excelente professor de matemática também. Como é que é a parada? Ó, a frase para você decorar: que é homem danado. Muito descuidado com as mulheres. Vou botar para cima aqui a diminuída que vai acabar. Que, que você vai falar essa frase e vai decorar isso aqui, ó. Que homem danado muito descuidado com as mulheres. Tudo bem? Então vamos lá. O que lembra quilômetro? homem lembra hectômetro danado lembra decâmetro muito lembra metro descuidado lembra decímetro com lembra centímetro mulheres lembra milímetro show de bola que homem danado muito descuidado com as mulheres então beleza assim você decora e olha só vou te falar uma coisa isso daqui é a mais importante porque existem outras tabelas Provavelmente, quando você baixou o material, ouviu aqui, você estava pensando, caramba, como é que eu vou saber? Tem outras tabelas, Renato, está faltando. Não, é de propósito. Essa tabela é a chamada tabela de comprimento, tá bom? Comprimento. O que muda dela para a diária, que é de superfície? Fica ao quadrado, então fica como? Quilômetro quadrado hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. O que fica? Tudo bem? Depois o que muda dela para o cubo? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Show de bola o que muda é isso depois o que muda para do grama quilograma hectograma né decagrama grama decigrama, centigrama e miligrama ou seja onde tem o m você bota o g a mesma tabela e a do litro onde tem m você bota o l aí fica quilolitro hectolitro decalitro litro Decilitro, centilitro e mililitro. Tudo bem? Então, simbora. Essa é a de comprimento que é que eu tenho que saber. Como é que eu sei que homem danado muito descuidado com as mulheres? Decorei. É Para chegar na diária de, de superfície, é só elevar ao quadrado. Para chegar na de capacidade, é só elevar ao cubo. Para chegar na de massa, aqui, né, é só tirar o m e botar o g. E para chegar na do litro, que também é capacidade, só tirar o M e botar o L. Tudo bem? Tranquilo até aí? Show de bola? Beleza. Agora, essa daqui, galera, é medida de superfície. Essa daqui é medida de superfície. Que é a área. E essa daqui é medida de capacidade. Capacidade, que é o que O cubo, tá? Superfície. Aqui são as áreas. E capacidade que é o que? Volume. Show de bola? Capacidade que é volume. Tudo bem? E aqui também massa e capacidade também. Show de bola? Então agora que você aprendeu todas as tabelas e você entendeu o que só precisa da primeira, nós vamos aprender a transformar. Porque é o intuito dessa aula, do sistema legal de medidas, é você aprender a transformar. Exatamente isso. É isso que a gente vai aprender aqui nessa aula. Então vamos aprender aqui a transformar vamos começar a transformar metro 10 metros eu vou botar são quantos centímetros antes da gente começar a transformar a gente precisa saber a nossa direção se nós estaremos indo para frente ou para trás para isso eu vou botar aqui ó sempre que estiver indo para cá eu estarei indo para frente se eu estou indo para lá eu estarei indo para então lembra: frente trás, frente, trás. Tudo bem? Lembra disso. Frente, trás. Então vamos lá. Agora vamos aprender aqui. Essa, na minha humilde opinião e da, dos meus alunos, é a melhor forma de aprender sistema legal de medidas. Por isso, o nome da aula, tá bom? Então vamos lá. Metro para centímetros. Estou indo do metro para centímetro porque tem aquela maneira de botar na casa tal isso daí a galera se enrola muito então presta atenção aqui que depois dessa tua vida vai ser outra Ó, quero ir do metro o centímetro primeira coisa estou indo para frente ou para trás estou indo para frente primeira coisa estou indo para frente tudo bem primeira coisa estou indo para frente e aí que, que você vai fazer você vai esquecer a casa que você está e vai ver quantas casas você vai para frente. Você vai quantas casas para frente? Duas. Então a vírgula vai duas casas para frente. 10. Você conta da vírgula. Mas Renato, 10 não tem vírgula. Gente, todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado do último. Quando você não está vendo, está do lado do último. Senão você está vendo. Ou seja, a vírgula está aqui. Entendeu? Todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado do último vírgula. São duas casas para frente. Uma, duas. É só botar dois zeros, Ou seja, 10 metros são mil centímetros. Ficou simples, né? Ah, faz mais um. Calma, a gente vai fazer vários. Para de ser agoniada. 1.000 centímetros. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora vamos lá. Se liga, vamos ver outro exemplo. Vamos continuar indo para frente. 12,75 hectômetros. São quantos decímetros? Show de bola? Então, simbola lá. Agora, eu quero ir do hectômetro para o decímetro. Ok? Primeira coisa, estamos indo para frente ou para trás? Para frente. Esquece o hectômetro. Estou indo um, dois, três. Três casas para frente. Tudo bem? Três casas para frente. Ok? Três casas. E aí, agora eu vou da vírgula. Quando não tem vírgula, o foco é o último número, porque a vírgula está ali. Quando não tem não, perdão. Quando você não está vendo, porque no, todo número tem vírgula. Quando você não está vendo, o foco é o último número. Se você está vendo, o foco é onde está a vírgula, tá legal? E aí nós temos que ir três casos para frente, porque nós estamos no hectômetro nós esquecemos. Três casos para frente. Uma, duas, três. Só botar o zero. Então, como é que fica a brincadeira? Fica... 12.750 decímetros. Tudo bem? 12.750 decímetros. OK, OK? até aí. Tranquilo. Então dá o teu pausa aí, copia, dá o teu print, eu vou apagar. Vamos ver outra. Outra situação aqui, ó. Olha para cá. Vamos ver a situação aqui. 12, sei lá, 35 km. São quantos centímetros? Entende essa daqui, porque te falei mais importante é essa. O resto vem tudo dela, tá? Então, nós vamos do quilômetro pro centímetro. nós vamos lá do quilômetro pro centímetro. Esquece o quilômetro. Quantas casas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, tem que ir cinco casas para frente. Então, vamos lá: 12,35. Eu tenho que ir quantas casas mesmo? Cinco. Então, vamos lá. Ó. Uma, duas. Agora vamos ganhar tempo. Duas, faltam quantas? Três, como já acabou a vírgula, é só eu botar três zeros. Entendeu? Eu vou uma, vou duas. Acabou a vírgula, eu boto três zeros. Então vamos lá, três zeros, ó. Um, dois, três. Então vai ficar com uma brincadeira: 12, 3, 5, 1, 2, 3 centímetros. Você conta daqui para lá. 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, ponto. 1 um, milhão, 235 mil. Show? 1, 2, 3, ponto, 2, 3, ponto. Show de bola? Tranquilo, acabou a vírgula, bota zero. Vamos ver mais um desse daqui para pegar. E aí a gente faz voltando, tá? Vamos lá. Mais um, mais um. Do decâmetro pro milímetro. Vamos lá? Mais um. 17 decâmetros... São quantos milímetros show de bola? Ó, esquece o decâmetro, vai pro milímetro. Um, dois, três, quatro, quatro casas para frente. Você tá vendo a vírgula? Não, então ela tá do lado do 7. Aí é só botar o que? Quatro zeros. Acabou. Não tem ninguém, né? Um, dois, três, quatro. Acabou. 170 mil milímetros. Morreu. Show de bola aí tranquilo aprendeu aí ah, pra frente eu aprendi né? Tô doido para ir para trás vamos lá vamos dar vamos para trás vamos para trás agora. vem comigo Se liga. vamos ver 10 metros são quantos quilômetros show 10 metros são quantos quilômetros só quero ir do metro para o quilômetro estamos indo para frente ou para trás para trás. Esconde o um metro, estamos voltando três casas aí. Estamos voltando três casas. Então vamos lá. Três casas que eu estou voltando. Mas eu volto de onde está a vírgula, né? Então a vírgula está do lado do zero. Não apareceu três casas. Ó. Uma, duas. O que, é que a gente falou? Acabou o número, bota zero. Não foi isso? Isso vale tanto indo para frente quanto indo para trás. Tá então, vamos lá? São três, né? uma duas são três falta uma então eu vou botar um zero só que presta atenção no que eu vou falar você bota um zero depois que você bota um zero você fecha com zero vírgula tudo bem sempre que você estiver voltando você bota os zeros que tem que colocar e fecha com 0 vírgula por favor pelo amor de deus sua louca não se preocupe com 0, porque ele, quando você está voltando nessa situação, você sempre tem que voltar. Tem que botar, você tem que se preocupar com quem de quantos zeros deve se colocar. De novo, eu tenho que voltar três casas: uma, duas, falta uma, então eu boto um zero que é o que falta. E aí, sim, eu fiz com 0, tá legal. Então, isso daí fica 0,010 km. Provavelmente você pensa assim. Mas na prova não estará assim. Na prova estará 0,01 quilômetros. Tá? se zero aqui não precisa. Agora vamos lá fazer o outro. Vou voltar. Vamos do milímetro para quilômetro. milímetro para quilômetro. Tá, eu vou. Vamos do milímetro para o quilômetro. Simbora. Eu vou botar aqui, vou dar esse exemplo: 12,5 milímetros. 12,5 milímetros. São quantos quilômetros? Eu quero ir do milímetro para o quilômetro. Estamos indo para frente ou para trás? Para trás, quantas casas? O milímetro esquece. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis casas. Então vamos lá. 12,5 eu tenho que voltar. seis casas. Vamos voltar seis casas? Ó, da vírgula, né? Tem a vírgula, uma, duas. Faltam o quê? Quatro casas, então o que, é que eu tenho que fazer? Repete, colocar quatro zeros, três, quatro aí sim, botar o zero vírgula, zero vírgula, só No final, tudo bem, então fica zero vírgula, um, quilômetros. Morreu, morreu, morreu, morreu, muito bom, né? Show de bola, aprendeu aí, dá o teu print. Vamos agora mudar. Vamos para a área. Se você aprendeu isso aqui, esse método, você aprendeu de baixo. Ah, não aprendi, não. Aprendeu, vai aprender agora. Vamos lá. 10 metros quadrados são quantos centímetros quadrados? Se liga. 10 metros quadrados são quanto que? Centímetros quadrados. Então, vamos lá. Nós temos que ir do metro. Para o centímetro. Primeira coisa, está indo para frente ou para trás? Está indo para. Frente. E aí entra uma coisa importante. Em toda transformação, você, toda transformação de unidade que você faz, quem manda é o expoente. Se não tem um expoente, não quer dizer que não tem. Ele é um. Por isso, quando eu volto do milímetro para o quilômetro, é só eu contar as casas. Agora aqui, eu estou indo do metro para o centímetro. Eu tenho que somar os expoentes. Essa é, é o grande lance. Do metro para centímetro, metro quadrado para centímetro quadrado. Esquece o metro quadrado e vai somando os expoentes. Só fazer isso, só somar 2 mais 2, 4. Então a vírgula anda 4 para frente. Entendeu? Você soma os expoentes quando ele não é um. Não é só contar a casa, é somar os expoentes. Porque aqui em cima também é somar o expoente. Só como ele é 1, um, dá no mesmo de contar o que? as casas tá legal por isso que eu não me preocupo então vamos lá Conto o expoente 4 se liga 10 quantas casas são 4 casas então eu vou quatro casas para frente 1 2 3 4 show então quanto dá isso daí? 100 mil centímetros quadrados tudo bem 100 mil centímetros quadrados maravilha vamos ver o outro vamos ver o outro indo pra frente se fosse, por exemplo, 12,5 hectômetros quadrados para centímetro quadrado. Vamos lá do hectômetro quadrado para centímetro quadrado. Simbora, estamos indo para frente ou para trás? Para frente, esquece o hectômetro e vai somando: ó. 2 mais 2, 4 mais 2, 6, mais 2,8. Vai somando, 8. Então, a vírgula tem que ir 8 casas para frente. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 12,5. 8 casas, não é, galera? Andei uma. Faltam quantas? 7. Então, eu vou botar 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. <cười> Perdão. E aí, o bicho fica como? 12, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros quadrados. Caramba, Renato é muito zero, é. Vem de trás, ó. Um, dois, três pontos, um, dois, três pontos, um, dois, três pontos. Tá aí. Um bilhão, né? Bilhão não, trilhão, né? Um trilhão, bilhão para ali. não. É um bilhão, um, tri... um bilhão Um bilhão, 250 milhões de milhões centímetros quadrados. Show de bola? Prendeu aí, meu anjo? Dá o pause. Vamos fazer agora voltando e aí a gente já faz. Se aprendeu aqui, já aprendeu tudo, tá? Vamos lá fazer voltando. Agora se liga é fazer voltando do milímetro a 13,75 milímetros quadrados. São quantos hectômetros quadrados? Tá, quantos hectômetros quadrados? Então eu quero ir do milímetro para o hectômetro. Esquece, mesma coisa, esquece o milímetro e vai somando 24. 6, 8, 10 tem que voltar. 10 casas, então vamos lá. Aqui tá 13,75. Eu tenho que voltar. Quantas casas? 10. Então vem uma, duas, faltam quantas? 8. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, né? Aí botei os 8, eu boto 0, acabou. Nada mudou uma brincadeira fica como 0,1 2 3 4, 5, 6, 7 8 13 75 quadrados morreu tudo bem e aí tu aprendeu a transformar Pô legal Renato eu entendi mas agora embaixo, se for 3 dá um exemplo calma aí cara se for 3, é simples ó 10 metros cúbicos são quantos botar decímetro cúbico tá bem ao lado tá botar decímetro botar centímetro que tu entende o negócio melhor. 10 metros cúbicos são quantos centímetros cúbicos? Então eu vou do metro cúbico para o centímetro cúbico, correto ou não? Estamos indo para frente ou para trás? Para frente. Olha, os poentes, vou focar nos poentes. 3 mais 3, 6. Então, 6 casas para frente. Como tá aqui o 10, galera, é só botar seis zeros, né? Então fica 10. 2, 3, 4, 5, 6 centímetros cúbicos. Acabou. uma coisa. Vamos fazer uma transformação aqui ó para trás. 10 metros cúbicos são quantos quilômetros cúbicos? Vamos embora para fechar e a gente fazer o exercício. Então agora eu tô indo do metro cúbico para o quilômetro cúbico. Estou indo para frente ou para trás? Para trás. Então eu vou contar. 1 um metro, 3, 6, 9. Então tem que voltar nove casas. Então fica aqui ó 10 Tem que voltar quantas casas? Nove. Então fica uma, duas. Faltam quantas? Sete. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí eu boto 0 vê morreu acabou zero trauma né. Então agora tu aprendeu a melhor forma. Então isso daqui dá. Deixa eu botar aqui vai ficar melhor e vai dar 0,1 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 km cúbicos botei aqui de preto Esse eram a gente acabou de aprender que não vale show de bola aí, então beleza então dá teu print simbora fazer as questões bora Você tem, eu quero copiar gente Você tem o poder do pause poder do print mas você é o senhor do príncipe do senhora do, do Pauzi? Então aproveite. Partindo daí, agora que nós aprendemos a transformar qualquer situação, o que, que a gente vai fazer? A gente vai botar na prática, porque o método mpp é assim, 20% para teoria e 80%. O curso, que você viu o depoimento ali, o depoimento ali da aluna que fez o curso, que a gente mandou seguir, ela ficou até, pô, será que é para fazer? E fez. Não se arrependeu. No curso, a gente dá a teoria, faz exercício e, após acabar, por exemplo, o sistema, sei lá, porcentagem, te dá a teoria de porcentagem, faz exercício, muito exercício e, quando acaba isso, tem um simulado interativo logo abaixo, com cinco questões. Como é que funciona? O simulado interativo é muito interessante na sua preparação, porque o simulado interativo são cinco questões onde você tem 30 minutos para fazer, fica na tela, você resolve, manda a sua resposta, quando acaba, você manda o seu gabarito. E aí vem as questões, o seu percentual de acerto, qual você acertou, qual você errou, e o vídeo com a solução. Ou seja, tudo que nós falamos, está tudo ali para você seguir. Por isso que os nossos alunos têm o resultado. Vamos lá. Pedrinho quer medir a distância entre sua casa e a do seu melhor amigo. Para isso, primeira coisa que a gente ensina lá é o que nós chamamos de método dos 50. O que é esse método dos 50? O método dos 50 consiste em você sublinhar porque é o método dos 50. Porque se você identifica o que o problema quer, você já resolveu 50% dele. Por isso que é método dos 50. A gente sublinha e identifica. Pedrinho quer medir a distância entre sua casa e seu melhor amigo. Para isso, ele mediu o comprimento de seu passo, obtendo 60 centímetros. Em seguida, observou que para ir até a casa do seu melhor amigo ele deveria dar 3 mil passos. Considerando iguais todos os passos, Pedrinho, a distância entre a, entre a dele e a casa do seu melhor amigo é. O que, que eu tenho que fazer aí? Achar essa distância. Correto ou não? O que, que eu tenho que fazer aí? Achar essa distância. E para achar essa distância eu vou ter que pegar o quê? um passo dele 60 centímetros ele deu 3 mil passos então o que, que eu vou fazer eu vou pegar 3.000 e multiplicar por 60 ou seja foram 180 mil centímetros tudo bem só que a resposta não está em centímetro a resposta está em quilômetro ai meu deus que, que eu faço ai, meu deus nada aprendeu a transformar que homem, né? Danado, muito desligado com as mulheres, né? Você vai fazer o quê? Vai transformar, ó, do do centímetro para onde? o quilômetro. Primeira coisa, você tá indo para frente ou para trás? Para trás, né? Você tá indo para trás. Quantas casas? O expoente é é só contar, ó esquece o centímetro 1 2 3 4 5 é só voltar assim um caso aqui ó uma duas três quatro cinco acabou tá aí ó zero trauma sem se estressar e isso é a maravilhosa matemática com o método mpp marca a letra a de i love o método mpp show de bola tranquilo então dá teu pause Simbora. ver a próxima vamos lá Vamos ver a próxima. Ó, admita que um terreno de 0,18 km quadrados já deixei aqui pra gente estar tá ligado, seja dividido em três partes iguais. A medida em metros quadrados de uma dessas partes é. O que, que a gente tem que fazer aí, galera? A gente tem que passar tudo para metro quadrado e depois dividir por 3, porque ele quer cada uma. Então vamos lá. Aqui está 0,18 quilômetros quadrados. Eu tenho que chegar no metro quadrado. Como é que é a frasezinha? Que homem danado muito... vou parar aqui. Só que ali está todo mundo ao quadrado. Se está o quadrado, eu tenho que focar onde? No expoente na hora de transformar, exatamente isso. Então eu vou do quilômetro para o metro. Estamos indo para frente ou para trás? Para frente, ó. 2, 4, 6, 6 casas para frente. Como aqui tem a vírgula, eu tenho que fazer o que? Como tem a vírgula? Tem a vírgula, eu vou botar o que? 6, 1, 2. Faltam quantos? 4. Aí é só botar o que? 1, 2, 3, 4 zeros. Então, quanto dá isso aqui? 180 mil metros quadrados. Tudo bem? Agora, como é que eu vou chegar a cada uma dessas partes? Eu vou pegar os 180 mil e dividir por 3. tá aí. Quanto dá? 60 mil. Qual é o meu gabarito? Letra ah, I love o método MPP, 60 mil, morreu, zero trauma, show? Então você aprendeu aqui o método MPP, né? Só que é muito mais profundo, né? Nosso curso, como eu falei com você, como é, é muito mais profundo. E se você quer chegar no próximo nível e errar uma questão, de 14, fazer 14 de 15, 12 de 15, eu vou te falar aqui, tá? Essa, Esse é o final. Ah! chegamos ao fim calma vou falar com você se você chegou até aqui você está de parabéns porque a maioria das pessoas pararam no meio do caminho então você chegou aqui tá, até aqui está de parabéns eu tenho duas coisas para vocês primeiro eu tenho um convite para você aqui embaixo em algum lugar tem o link do nosso curso que vai transformar a história da sua vida o curso é esse que os alunos que você viu os depoimentos fizeram Andreia e a outra é a Ariel você que a Ariel não estava ali mas eu sei que ela mandou para mandaram para mim no WhatsApp. Então, você clica aí, assiste uma aula do curso, veja os casos de sucesso de pessoas que estudaram por esse curso e transformaram a sua vida, saíram lá de zero questões, uma questão para 14 de 15 ou 9 de 10 no concurso de PAE, concurso de PE, ou gabaritário tá? Clica aí, veja uma aula do próprio curso para você ver como é, tá bom? e se bora, renato mas pô eu estou estudando aqui direto no youtube galera aqui no youtube é muita muito conteúdo bom porque o nosso intuito é ajudar o maior número de pessoas mas se você quer ir para o próximo nível acertar 14 15 gabaritar você precisa de um passo a passo de um método comprovado por e milhares, milhares de alunos que vai te levar para o próximo nível e isso você encontra onde No nosso curso que está aqui o nosso curso para é Só você clicar Ir lá ver tudo que eu te falei. caso sucesso! E tem muitos bônus, muita coisa além da dali. É muito mais que um curso. Tudo bem? <risos> Tranquilo? É uma transformação na sua vida. Tá legal? Então clica aí e vai lá ver. E outra coisa: para aula da semana, já deixa anotado: toda quinta-feira, 7 horas, nós temos a aula para peito E na aula da semana que vem, mesmo, vocês vão escolher qual vai ser o assunto. Só você deixar no comentário qual assunto você quer na aula que vem volumes. Deixa aí no comentário volumes ou princípio multiplicativo. o assunto mais votado vai estar, vai ser o assunto da próxima aula, tá bom? Quinta que vem, 7 horas. Você vai escolher volume ou princípio multiplicativo. Joga aí no comentário, joga no bate-papo, além do bate-papo que tá rolando, joga no comentário também. Deixa o comentário aí. Dá o teu like também, tá bom? E lembra volume ou princípio multiplicativo tá você tem duas escolhas escolhe aí o mais votado vai ser a aula da semana que vem temos a aula da semana que vem tá bom e a nossa frase que você tem que entender investir em conhecimento rende sempre os melhores juros então é só você investir em conhecimento rende sempre os melhores juros guarda essa frase se você quer transformar a sua vida invista em você porque investir em conhecimento você vai estar investindo em conhecimento Investir em conhecimento sempre rende melhores juros. Então, não perca essa oportunidade. Show de bola? Valeu, galera. Ó, muito obrigado. Responde aí. Volume é o princípio multiplicativo. Semana que vem eu volto, 7 horas da noite. Valeu, galera. Um abraço, um beijo, até a próxima.